Salve, salve minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior. Hoje irei dar dica de três exercícios, dois para ajudar a região das suas coxas, lateral de coxas e glúteos, e um muito importante para a linha da sua cintura. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha e não se esqueça, compartilhe esse vídeo aí, dá essa moral lá no WhatsApp, no Facebook, onde você desejar. Primeiro exercício, eu vou passar a dica passo a passo para você. Você vai fazer o seguinte, pés paralelos mais estreitos do que a largura do seu quadril. Pés paralelos mais estreitos do que a largura do seu quadril. Vai posicionar ambas as mãos na lateral do seu corpo e vai abrir a sua perna lateralmente, tentando manter o seu tronco o mais reto possível. Quando você faz este movimento... Você vai sentir a região lateral da sua coxa sendo bem trabalhada e também essa linha aqui da sua cintura e dos seus flancos sendo trabalhada. Quanto mais você inclinar o seu tronco lateralmente, mais você vai ter a elevação da sua perna. Mas no nosso caso, não é o indicado. Eu gostaria que você sentisse o máximo. Não só a sua coxa, como também a lateral. Então vamos fazer o seguinte: vamos contar 5 segundos em isometria para o lado direito, 5 segundos em isometria para o lado esquerdo. Aí você vai aproveitar e vai colocar se você sentiu trabalhar tanto a parte superior como a parte inferior, que é essa lateral aqui. Principalmente você, minha amiga, que tem aquele. Sabe aquele buraco aqui? Isso, aquela depressão. É isso aí. Você que tem esse problema aqui na lateral, esse exercício, vai te auxiliar muito. Colocou a mãozinha, fica o mais reto possível e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, posição inicial, perna oposta. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, posição inicial, oposta. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, posição inicial, perna oposta. 1, 2, 3, 4, 5. Escreve aí nos comentários se você sentiu realmente essa lateral aqui, como se estivesse abrindo, rasgando. Você tem que fazer até você não conseguir mais fazer esse movimento aqui. Elevar e voltar, tá ok? Aí sim você vai saber que você trabalhou o máximo. Ah, professor, eu tenho problema de falta de equilíbrio consigo fazer esse treinamento. Vou te dar uma dica, você pode pegar uma cadeira, vai segurar atrás, nas costas da cadeira, e aí você vai ficar com ambos os pés paralelos e vai abrir segurando. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou à posição inicial, segura no lado oposto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Simples, fácil, muito fácil. E você vai conseguir ter resultados Bem legais. Agora, nós iremos fazer o outro exercício que eu prometi a vocês, que é essa lateral aqui. É justamente começar a trabalhar bem. Mas é para sentir. Além de fazer, ter feito esse que passou, esse agora é para sentir. Vamos precisar de um peso. Se você tiver aí, garrafa de feijão, garrafa não, aquele saquinho de feijão, ou garrafa pet, o que você tiver, você vai ter que utilizar. mais ambos com pesos similares, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu peso, ó, peguei o meu peso, e aí eu vou fazer o que? Vou ficar com os pés paralelos, os pés paralelos são os pés bem próximos um do outro, dessa forma. Aí você vai fazer o seguinte, ó, os pés estão paralelos mais estreitos do que a largura do quadril, você vai abrir a sua perna e ficar à largura do seu quadril. Então fica com as pernas assim, a largura do quadril. Contrai seu abdômen, projeta seu peitoral à frente, ambos os pesos ao lado do corpo, e você vai flexionar somente um lado. Só o lado direito, assim, até o seu limite. Meu limite, cheguei aqui. Volta à posição inicial. Mais uma. No meu limite, lado direito, volta à posição inicial. No meu limite, 3, volta à posição inicial. No meu limite, 4, vai sentir que as suas costelas vão travar o movimento. É normal, é isso aí mesmo. 5, perfeito. Vamos embora. 6, isso, voltei. Vamos lá, 7, 7, 7, 7, isso, voltei. Vamos a 8. 8. sentiu bastante voltou agora para o lado oposto onde vai descer e só vai travar um volta à posição inicial dois volta à posição inicial três volta à posição inicial quatro volta à posição inicial 5, volta à posição inicial. 6. Volta à posição inicial. 7. Abdômen já doendo bastante. 8. Este exercício ele vai te trazer vários benefícios. Benefícios como ajudar a trabalhar bem a linha da sua cintura e dos seus planos. Agora nós vamos para o Próximo exercício, que é esse já vai fazer um trabalho mais voltado para glúteos, coxas, posterior de coxas e também as panturrilhas. Isso mesmo, Um exercício, nós iremos trabalhar essas musculaturas todas. Mas deixa eu dar um recadinho aqui. Entre em contato com esse número do WhatsApp. E fala com a Daniele que você deseja o cardápio nutricional para ganho de massa magra, que vai te auxiliar a ter uma barriguinha muito legal para você que está magrinha e que não consegue ter aqueles gominhos, não consegue ter uma barriga mais trabalhada, é o ganho de massa magra. E se você deseja emagrecimento, secar aquela gordurinha, aquela barriguinha que fica aqui meia caída, aí seria o cardápio mais restritivo, seca a barriga. O cardápio seca a barriga, ele é mais restritivo por quê? Porque é apenas 1.500 calorias. 1.500 calorias para fazer você secar, mas com segurança. Secar com segurança, é importante. Então você fala com a Daniela que você gostaria do cardápio seca a barriga ou cardápio para emagrecimento. Todos esses cardápios por apenas 20 reais na promoção. Essa promoção ó, já estou segurando há um bom tempo, graças a Deus e ao nosso nutricionista querido Renan. Então, Renan, muito obrigado por você estar tá dando essa força aqui ao canal. Vamos voltar para fazer aquele exercício que eu falei para vocês, que nós iríamos trabalhar coxas, posterior de coxa, que é a parte de trás, glúteos e panturrilhas, Fazendo da seguinte forma. Eu vou pegar peso, tá? Vou pegar peso. Então, eu vou pegar esse peso aqui, que ele está bem superior ao que, geralmente, eu faço. Então, vou pegar ele, ficar com ambos os pesos ao lado do meu corpo, irei abrir as minhas pernas mais largo do que a largura do meu quadril, e irei descer, flexionando as pernas e o peso ao lado do corpo. Desci, volto à posição inicial, fico na ponta dos dedos dos pés. Desci. Volta à posição inicial, ponta dos dedos dos pés, desci. Volta à posição inicial, ponta dos dedos dos pés, desci. Volta à posição inicial, ponta dos dedos dos pés, desci. Ah! Ponta dos dedos dos pés. E isso sempre fazendo o máximo, sempre o máximo. Estou fazendo o máximo. Isso. Somente este movimento já vai atuar todas essas musculaturas que eu acabei de mencionar, que foi coxas, tanto a parte da frente das coxas, como a parte de trás das coxas, como glúteo, que você vai posicionar e contrair o seu glúteo e também as panturrilhas. Esse tipo de treinamento é um treinamento... Ótimo, independente da idade, porque você não está fazendo nada acima dos seus limites. Por isso que é muito importante ter sempre a liberação do seu médico para qualquer atividade física e a supervisão e orientação do profissional de educação física. Se você quer ter a minha consultoria e resultados reais, resultados reais, não são resultados fictícios, senão você entra e fala assim, ah, professor, mas eu quero isso, quero aquilo. Não, vamos esmagar passo a passo passo a passo. Primeiro você quer o que? Ganho de massa magra, vamos trabalhar para ganho de massa magra. Quer emagrecimento, vamos trabalhar para emagrecimento. Ou então você quer o que? Tirar a flacidez, vamos trabalhar para a flacidez. Vou trazer só mais um aqui, eu tinha falado três, não custa nada colocar mais um, que é muito importante, que vale a pena você fazer no final de tudo, que é o seguinte, preste atenção, Presta atenção abra suas pernas dessa forma, mais largo do que a largura do quadril. Aí você vai fazer o que? Vai dar uma flexionada, segurar ambas as mãos à frente. Fica nesta posição e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe. Ponta dos dedos dos pés. Controla. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, mais uma vez, desceu, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, subiu, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse tipo de treinamento, é o um treinamento que vai aniquilar a sua musculatura, fazer com que você tenha resultados reais apropriado aquele cardápio que você já deve ter adquirido. Então não deixa de adquirir, não. Entra em contato com a Daniela e conversa com ela. E não se esqueça, não se esqueça, compartilha, dá joinha. Se não é inscrito, você não vai pagar nada em se inscrever. É só se inscrever, dar essa moral ao canal. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro!